Neuronios são células especializadas que compõem o sistema nervoso dos animais, incluindo os seres humanos. Eles são responsáveis por transmitir sinais elétricos e químicos pelo corpo, permitindo a comunicação entre diferentes partes do sistema nervoso e a coordenação de várias funções corporais. Os neuronios são compostos por três partes principais, o corpo celular, que contém o núcleo da célula e outras organelas, os dendritos, que são ramificações curtas que se estendem a partir do corpo celular e recebem sinais de outros neuronios ou células sensoriais, e o axônio, que é uma extensão longa e fina do corpo celular que transmite sinais para outras células. Quando o neurônio recebe um sinal elétrico em seus dendritos, ele converte esse sinal em um sinal químico, que é transmitido através de uma sinapse para outro neurônio ou célula-alvo. Essa comunicação neural é fundamental para a coordenação de todas as funções corporais, desde movimentos musculares simples até processos mentais complexos, como a percepção, a memória e o raciocínio.